a gente fala sobre aposentadoria, sempre tem alguma pessoa que vem com aquela clássica Ah, mas falta muito tempo pra chegar nisso Mas uma coisa é certa, a gente não vai conseguir trabalhar pra sempre e a gente vai precisar de uma outra renda pra manter esse padrão de vida que a gente tem hoje. Então hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria Por mais que eu ache muito importante que tu faça a contribuição da Previdência Pública, mesmo quando tu não tiver carteira assinada, a gente ainda precisa estar atento ao fato de que com essa aposentadoria a gente provavelmente não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida que a gente tem E tu já parou pra pensar como vai ser sua aposentadoria? Os investimentos também são uma forma de gerar uma renda para que tu use essa renda mais tarde quando tu não puder mais trabalhar. Por exemplo, para te ter uma renda mensal de aproximadamente 2.300 reais, tu vai precisar ter 500 mil reais investidos em um lugar que te dê uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Enquanto quanto mais tarde tu começar a juntar esse dinheiro para tua aposentadoria mais difícil e trabalhoso vai ser esse processo. Digamos que hoje tu tenha 20 anos tu ainda não começou a investir para tua aposentadoria e tu quer se aposentar com 60 anos. Tu precisaria investir 100 reais por mês durante esses 40 anos. E quando tu chegasse nos 60 anos, tu teria esses 550 mil reais investidos para tua aposentadoria. Agora um outro caso. Digamos que tu tenha 40 anos, queira se aposentar com 60 anos, também não começou a investir para aposentadoria. Tu precisaria investir R$ 775 reais por mês para lá com 60 anos fechar esses 550 mil investidos para sua aposentadoria. E isso te daria um salário de aproximadamente R$ 2.300 mensais. Então agora é a hora de tu começar a pensar nisso e não deixar para depois, porque se tu não começar agora, não vai ter ninguém que vai começar para ti. Se tu gostou, quero pedir para te curtir esse vídeo e enviar para algum amigo teu que também não começou a pensar na aposentadoria dele ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!